Salve apaixonados por churrasco, estamos voltando com o sábado na brasa E hoje a gente vai fazer um review da nossa parrídia home, a nossa queridinha da na brasa A nossa parrídia home, ela é uma parrilha residencial Indicada aí para quem quer fazer um churrasco, para a família, para os amigos aí, Botar aí umas 10, 15 pessoas, aí depende do churrasqueiro, até umas 20 pessoas ela atende perfeitamente vamos falar um pouquinho todos os detalhes, então ela é uma parrilla convencional, onde a gente tem principalmente aqui tipo, o braseiro, né, nossa área de braseiro, ela é dividida da nossa separada, da nossa área onde a gente faz o assado, tá, nosso braseiro ela é encaixado então, esse também é um grande diferencial, porque na hora de fazer a manutenção, precisar trocar o, o Fireball, como é lá uma área que recebe, né, todo o calor, todo o fogo, a gente começa aqui, então tem uma grande intensidade de, de calor e ele, um tempo aí, um, dois anos aí, depende do uso, ele acaba danificando e daí é a hora de trocar. Então, uma das vantagens separadas é porque depois você pode apenas o, o braseiro, né? o resto da, da parrídia praticamente vai estar intacto, então porque ela tem toda a proteção de plaquetas refratárias é o que a gente vai falar agora então. As plaquetas refratárias elas têm a função de uh, proteger, então, toda a estrutura da parrídia, né? Ela tem uma proteção ali, porque o refratário a hora que tu esquenta... Vou tirar aqui o braseiro. A hora que tu esquenta o refratário ele vai te dar o um menor consumo de calor, além de proteger toda a área da barriga aqui, né? Toda a estrutura dela não vai deixar que o calor passe e sim refletir isso a nossa proteína, né? tem churrasco que a gente vai estar tá fazendo. Então, um dos diferenciados a gente tem grelha tanto uruguaia quanto a grelha argentina. A grelha argentina, essa nossa é conhecida aqui como grelha em O diferencial dela, né? Uma grelha com aço com espessura de 1,2 milímetros. Onde a gente tem a coleta da gordura, tem o coletor de gordura aqui. Então, no churrasco argentino você vai ter um pouco menos de defumação, você vai ter a coleta da, de toda a gordura aqui no coletor. Tem muita gente que usa isso como um benefício até para pegar e pincelar aquela gordura da carne e dar aquele gosto típico do churrasco argentino. E também temos a opção da grelha uruguaia, que eu já vou falar logo em seguida. Estamos aqui então com a nossa grelha uruguaia, tá? Uma grelha também bem resistente, com ferro redondo bem grosso. Então, é as duas opções que a gente tem, ou uruguaia ou argentina, é as duas opções da paíra. No churrasco da, da grelha uruguaia, ele vai te dar uma maior defumação porque toda a gordura ela vai pingar é, no braseiro, né, dando maior intensidade de fumaça no seu assado. Bom, e se você não sabe ainda a diferença entre um assado argentino e um uruguaio, a gente fez um vídeo já, um vídeo mais antigo, vou deixar o card aqui do lado aqui, clica vai ter todas as diferenças bem específicas e qual que é a diferença no churrasco na grelha. A Argentina, ou a nossa grelha em ver o churrasco Uruguai, no nosso carro redondo. E aí um negócio muito bacana da, da parrilla fome é a grelha descanso, né? Como todo assador sal, é, sabe, é ideal aí pra gente estar tá defumando a carne, botando os legumes, colocando aquele abacaxi ou, né? Aquele assado que precisa assar um pouquinho mais com uma quantidade maior de gente. Dá uma selada na carne, bota em cima aqui, deixa defumando, depois só desce e finaliza a certo ponto e serve. Isso dá... Uma autonomia muito grande para o assador, né? E claro, botar legumes, fazer uma brincadeira bem legal aí, que já é típico do nosso assado na parride. E as nossas grelhas também, então, né? Como típico aqui das nossas parrilhas, ela tem uma regulagem de altura, vou mostrar para vocês aqui na lateral, né? Então ela tem uma regulagem aqui onde você consegue regular a altura da grelha conforme a necessidade, né? Geralmente o assador regula isso aqui no início do assado, depois não mexe, mas tem essa possibilidade também para o parrileiro escolher a melhor altura para fazer o seu churrasco. Falando ainda na estrutura geral do nosso equipamento, depois a gente vai falar um pouco do que é o acessório que ela vai no padrão e o que a gente tem de opcionais. Então, a Firebox, ela é pintada com uma tinta alta temperatura, né? Com o tempo, essa tinta vai sair, é normal de todos os equipamentos. E a gente tem um vídeo aqui que a gente falou de manutenção de equipamento, né? Para quem quiser aumentar a durabilidade do equipamento, é legal fazer uma manutenção a cada tempo para aumentar a vida útil, principalmente da Firebox. O restante do equipamento a gente tem aqui, em aço carbono com pintura é tá uma das melhores pinturas do mercado, que garante aí uh, qualidade e durabilidade no seu equipamento. E as grelhas a gente tem como padrão em aço carbono, porém se o cliente quiser ou mora numa região litorânea que tem muita uh, interferência do sal, né, sal spray, a gente tem grelhas em inox também, garantida eficiência e durabilidade no equipamento para quem está morando numa região litorânea ou que tenha a necessidade de ter uma limpeza maior, ter um, uma facilidade maior né, na manutenção do seu equipamento. Também tem um vídeo falando da diferença do aço inox e do nosso carbono, para quem não sabe, vou deixar o card aqui também, para você estar conhecendo a diferença dos dois equipamentos. Vou falar um pouquinho do, do que, que ele vem no, no padrão de fábrica, quais são os acessórios né, que vem no padrão. Então, para começar aqui nosso aqueçador de brasa, né, para puxar o braseiro, né, fazer aquele Aquele assado, então o batizador, é um item que já vem padrão em todos os equipamentos. Nossa tabinha de apoio aqui, taba lateral, é né? utilizada para botar e dar um suporte para o parrileiro, botar aquele gole né, para não perder o time do churrasco. E ela vem com uma grade uh, também de apoio, tá, utilizada aqui, a gente está botando lenha, tá, ela tem dois níveis que tu pode colocar. Uh, esse então ele vem como padrão de fábrica. Então aqui é opcional do produto, né? eu vou pegar aqui. A gente tem uma grade de apoio, né? Como ele tem local, para duas. Aquele parrilheiro que tem um pouquinho mais de organização é bacana. Né? que a gente coloca, eu trabalho bastante com ela assim, eu boto carvão, embaixo e aqui eu acabo tendo uma panela, alguma frigideira aí, que eu vou estar utilizando para fazer principalmente os legumes, né? Vou botar uma panela para fazer um molho Outro tradicional que a gente tem é o nosso varal de defumação. Isso aqui também é muito bacana, Eu vou instalar ele aqui rapidinho para vocês. É um varal de fácil instalação, né? A gente coloca aqui as laterais, os suportes. E aí, só vamos engatar aqui rapidinho. Ele já vai ter um varalzinho, tá? Para fazer uma defumação, colocar um abacaxi, colocar uns legumes que deixa uma presença um pouquinho mais bacana aí para o nosso assalto. E por fim, a gente tem o nosso espeto de costelão, tá? Ele vem com suportezinho para botar na parrilla. e vem com o espeto, era é um pouquinho menor do que o convencional, né? Ideal para fazer aquela janela de costela. Então, o espeto, para colocar o espeto na parrilha a gente tem que tirar a grelha, tá? Tem que tirar o varal. Mas aqui eu só vou demonstrar para vocês como que a gente encaixa ele. Então, encaixou a lateral, né? Vai colocar aqui, ó. Botei aqui no meio de lado, né? vou conseguir virar porque tem, porque tem a, a gente descansa, mas coloca aqui o, a costela né? e faz aquela janela de costela também na parrilla obviamente que nesse caso, sem nosso varal, e sem nossas grelhas, mas dá para fazer um baita de um assado, um baita de um churrasco uh, na parrilla É isso aí novos assadores apaixonados pelo churrasco, esse foi o nosso review da nossa parrilla de abomo. vou deixar uma, na descrição aqui o um link. Toda a, a descrição de medidas, forma de envio, qualquer tá? de que você pode fazer aqui na descrição. E nos vemos no nosso próximo episódio do Sábado na Brasa. Tamo junto, valeu!